galera, estamos aqui Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui para mais uma exploração Hoje viemos aqui naquela casa assombrada Essa casa aqui pessoal, ela é de um tio do meu pai e ele tinha pedido pra gente vir fazer a investigação, porque ele disse que a casa... O cara fez barulho. Fez barulho ali. Ele pediu pra gente vir fazer a investigação, porque a casa é assombrada. Ele morou algum tempo aqui nessa casa aqui, e ele disse que tinha muita manifestação de noite. Tinha muita manifestação. E teve uma noite, a última noite que ele ficou nessa casa... Olha cara, acabou de pingar água aqui na câmera Ai lasqueira A última noite que ele passou aqui nessa casa Ele disse que ele foi atacado Alguma coisa saiu arrastando ele da cama Jogando ele pro chão e atacando ele Foi a última noite que ele ficou dentro dessa casa Depois disso, o local aqui Ele disse que não quer mais saber de morar nessa casa pô. E a casa foi ficando abandonada Até mesmo a gente pode ver aqui, ó Teto, tá meio destruído Cheio de teia de aranha, ó ele não fez mais nem manutenção nessa casa e ele pediu para a gente vir investigar tentar descobrir o que que assombra essa casa que ele não sabe o que que assombra essa casa então eu e a Thaís tinha vindo para fazer a investigação teve muita manifestação aqui nesse combo também um galão foi arremessado é, pra para a parede depois uma um, um negócio de uma roda parece que foi arremessado em cima de mim e teve coisa que foi atacada na Thaís também. Vamos entrar lá pra dentro, lá pra gente verificar, porque de noite é muito sinistro esse local. Vamos ver como que é de dia. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. Vou deixar aí na descrição pra vocês assistirem o vídeo que a gente fez a investigação aqui nessa casa de noite. Bora pra mais uma exploração. Bom pessoal, ó. Essa aqui é a frente da casa. Essa porta aqui, ela tá trancada, ó. Tem um, um alguma coisa aqui, ó. É um, um pedaço de pau, né? É, impedindo de abrir essa porta Janela Esse aqui é o banheiro Aqui é a cozinha Tá perto a porta ali Cara, essa porta aqui pessoal Quem assistiu o vídeo Essa porta aqui ela fechou na minha, na minha cara Quase bateu na minha cara cara Essa porta Licença. Cara do céu. Olha como que essa porta é empirrada e ela bateu na minha cara. Ali, cara. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui foi arremessado em mim, cara. Ó, parece um negócio de pneu. o galão aqui, ó, pessoal. Esse galão ele estava lá, cara. Foi arremessado e depois ele ele foi arremessado na Thaís, cara. Cara, tô até com medo de pisar dessas coisas. Olha, yeah, Medo de pisar dessas coisas de cobra. Cara do céu. E esse era o quarto que ele dormia, pessoal. Esse era o quarto que ele dormia, e aqui que ele foi arrastado. O sapatinho. E foi daqui, ó, que eu vi alguma coisa vindo pra cá, pessoal. Mais ou menos assim, ó uma coisa daqui de cima que assim ó entrou para dentro do quarto a câmera não pegou mas eu vi com meu olho cara foi muito sinistro cara. um vulto preto não sei o que possa ser isso filho fez até um e de dar uma olhada aqui. Cara, é assustador, hein, velho. Olha. E ele pediu a a minha ajuda para poder investigar e tentar descobrir o que tem nessa casa. E como teve muita manifestação, a gente não conseguiu nem fazer uma comunicação. Mas eu vou estar voltando aqui de, de noite para tentar fazer mais uma comunicação. Talvez até mesmo instalar câmeras para ver se capta alguma coisa. E tentar se comunicar e descobrir que entidades ou espírito que esteja aqui nessa casa assombrando o local... E o que tem aqui nessa casa é muito agressivo Pessoal, muito agressivo mesmo é, Poucos minutos que a gente ficou dentro Dessa casa, a gente foi atacado é, Como vocês viram lá Que um negócio de pneu veio arremessado em mim Galão foi arremessado Na Thaís A porta quase bateu na minha cara Foi uma investigação bem Bem sinistra mesmo E muito agressiva E essa é a casa do tio do meu pai, galera Até então nas nossas famílias acontecem essas coisas, pessoal E a gente vamos tá aí investigando para tentar estar ajudando ele De alguma forma seus quartos Mas é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você quiser que eu volto aqui de noite. Tá? Tô falando, cara. Cara, te juro que eu escutei barulho aqui, ó. Caraca, mas chegou a dar um arrepio agora, escutei barulho aqui, ó. Se vocês quiserem é que eu venha e instalo câmera aqui de noite, faça uma comunicação pelo Spirit Box. Não esquece de deixar o like. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!